Tenho a alegria de introduzir agora o pastor Josué Gonçalves, responsável pelo Ministério Família Debaixo da Graça, um ícone né, do ensino nessa área familiar e que me abençoa muito também quando aborda itens ou assuntos como liderança, o caráter do líder. Bom, o pastor Josué, pelo próprio ofício do Ministério Pastoral, cobre bem uma enorme gama de assuntos. Eu sou muito abençoado pela vida dele. Eu tenho certeza que você também será e é com muita alegria que eu quero introduzi-lo. Pastor, fique à vontade para transbordar o bom depósito de Deus na sua vida. Uma alegria tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado, pastor Luciano Subirá. Que prazer estar com vocês participando de mais uma conferência Casa de Zadok. E com certeza será um tempo muito especial para todos aqueles que estão participando ministrando ou estão participando é, sendo ministrados. E a minha esperança é que você não perca absolutamente nada do início ao fim. Não apenas ouça, mas escreva, é, anote. Eu costumo dizer que quem não escreve é, dificilmente... É, realiza aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Escrever, anotar, registrar é sempre muito importante, necessário, fundamental. Eu quero parabenizar o Pastor Luciano é, por essa iniciativa, não é, de dar a oportunidade para é, milhares e milhares e milhares de pessoas é, ter acesso a estas mensagens cujo conteúdo, com certeza, vai abençoar muito e muito. Todos ou a maioria de vocês sabe que o meu foco ministerial é família. Há 30 anos eu entendi o meu chamado, eu entendi minha missão, eu entendi o propósito de Deus para com a minha vida implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, tanto no Brasil quanto nos países de fala portuguesa. E nós estamos, estamos cumprindo esse propósito, nós estamos realizando é, essa missão e eu fico maravilhado na proporção que eu vou vendo o que Deus está fazendo através do nosso ministério na vida dos casais e das famílias. E eu também... Venho dedicando parte do meu tempo, é, treinando líderes, dando mentoria. Inclusive, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Pastores Discipulando Pastores. Quando abrir as inscrições, não deixe de se inscrever. Centenas de pastores estão inscritos e eles têm duas mentorias através do Zoom por mês além de todo um conteúdo extraordinário em uma plataforma. Pastores discipulando pastores. Assim que nós abrirmos as inscrições para a próxima turma, não deixe de se inscrever. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Assentou-se ali com os seus discípulos. Ora... A Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um pedaço, o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Esse é um texto muito rico e é um texto que nos ensina muitas lições sobre liderança. E eu quero refletir com vocês sobre Sete lições sobre liderança que aprendemos com Jesus a partir desta experiência da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes, por que razão Jesus foi o maior de todos os líderes? Nós admiramos Moisés, nós admiramos José, admiramos é, Daniel, admiramos Davi admiramos o próprio apóstolo Paulo, são líderes que nos deixaram um legado extraordinário. Porém, Jesus é incomparável. Jesus é magnífico quando se fala de liderança. E aí eu fiz questão de transcrever um texto do Maios, que ele diz assim, olha, Nascido em uma obscura e esquecida cidade nos montes da antiga Judéia, criado num vilarejo que, de acordo com as pesquisas arqueológicas, tinha apenas uma rua e onze casas, e sem ter deixado qualquer registro de ter frequentado algum estabelecimento educacional, este jovem chamado Jesus introduziu a sua visão de uma nova ordem mundial às pessoas simples de um vilarejo, considerados insignificantes na sociedade. No entanto... Seu senso de propósito, seu compromisso com a causa, seu entusiasmo e sua paixão implacável inspiraram doze trabalhadores comuns da região, entre eles quatro pescadores e um cobrador de impostos, a abandonar os seus sonhos pessoais, prioridades particulares, empregos, para segui-lo até a morte. Ele era Tão entusiasmados é, com a sua missão no mundo, que motivou seus discípulos a deixar para trás suas antigas prioridades e modos de vida, a fim de descobrir com ele um novo estilo de vida. Eles nunca haviam encontrado alguém que estivesse, que estivesse disposto a morrer por aquilo que vivia, além disso, seu interesse. Pacto, sua marca na história do mundo e na vida de milhões durante dois milênios milênios testificam sobre liderança no seu ponto mais elevado em sua essência é impossível nós falarmos de liderança sem nos voltarmos para a experiência de Jesus durante o exercício do seu ministério Jesus tinha um Plano de desenvolvimento de líderes em potencial. Jesus tinha um plano de desenvolvimento de líderes em potencial. E este plano que Jesus tinha estava dividido em três etapas. Identificar, investir e confiar. Identificar, investir e confiar. Primeiro ele tinha que identificar líderes em potencial. Segundo, ele tinha que investir em líderes em potencial. E terceiro, então, ele finalmente tinha que confiar a estes líderes em potencial responsabilidades. Não foi por acaso, isso está lá em Lucas, capítulo de número 6, se não me falha a memória, capítulo 6, do verso 12 ao 16. Não foi por acaso que, antes que Jesus começasse a identificar os líderes em potencial, ele passa uma noite em oração. Ele passa uma noite orando ao Pai. Porque ele tem a responsabilidade de começar a seleção daqueles líderes em potencial para os quais, num futuro muito próximo, ele deveria confiar a responsabilidade da igreja do Novo Testamento. Por isso, ele então ora intensamente antes de começar a identificar esses líderes em potencial. Depois que ele identifica, agora ele então começa um investimento. Um investimento de tempo, e nesse investimento de tempo treinando, ele ensinou, ele educou, ele confrontou, ele motivou, ele incentivou, e ele inspirou estes homens. Depois de três anos de intenso treinamento... E investimento, derramando sua vida sobre a vida destes doze, aí então, apesar de ter perdido um, aí ele escolhe um substituto, agora então ele confia a responsabilidade da igreja, do Novo Testamento a esses homens. Ele os envia, em Mateus 28 ele diz... Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, identificar, investir e confiar. E dentro desse ponto investimento, eu quero pensar com vocês como Jesus ensinava, como Jesus treinava. Porque essa é uma pergunta que com frequência me fazem nas mentorias. Primeiro, como é que a gente identifica um líder em potencial? Hoje, como é que a gente identifica um líder em potencial? Eu estou, é, eu estou construindo a minha equipe e eu preciso identificar líderes em potencial. Eu gosto do que o Bill Raibos. Coloca no seu livro, Liderança Corajosa, e é um livro que eu aconselho todo pastor, todo líder ler. Ele coloca o seguinte, ele particularmente usava esse critério para identificar líderes em potencial. Além da oração, seguindo o exemplo de Jesus, primeira coisa... Ele coloca, ele coloca que você precisa procurar em um líder em potencial, é a influência. Todo líder em potencial, ele é influente. Ou seja, quando você está com um grupo de homens, seja numa festa, seja num restaurante, não é difícil você logo perceber quem é que exerce influência. Você já percebeu que quando você chega com um grupo de amigos num restaurante, sempre tem um que já organiza a turma? Sempre tem um que diz, olha, você senta ali, ó, senta aqui, pega aquela mesa lá. Esse é um cara que ele, ele exerce influência e a maioria segue ele. É como Pedro, que mesmo quando errado voltou a pescar, foram com ele. Ele exercia influência. Agora, esse é um ponto que você deve buscar no líder em potencial. Alguém influente. Agora, preste atenção. Segundo aspecto que o Bill Hybus coloca, que eu acho interessante, ele coloca que você tem que buscar nesse líder em potencial caráter. Por quê? Porque capacidade de influenciar sem caráter, ou mau caráter, esse exercerá uma influência para o mal. Então, ele tem que ter influência, mas essa influência tem que estar ancorada em um caráter. Íntegro. E em terceiro lugar, você deve procurar nesse líder em potencial inteligência social, habilidade em lidar com pessoas, porque liderança é mover pessoas. Então, se eu tenho influência, se eu sou íntegro, mas eu não tenho inteligência social, eu vou ter problema no exercício da minha liderança. Então, primeiro, influência. Segundo, caráter. Terceiro, inteligência social. Habilidade em lidar com pessoas. Em quarto lugar, um líder em potencial, ele tem proatividade. E quando eu falo em proatividade, eu estou falando de homens de iniciativa. Homens de iniciativa. Vocês se lembram daquela passagem Onde os alunos da escola de profetas, onde Eliseu era o líder responsável, de repente chega um grupo e diz o lugar em que nós habitamos é estreito demais. E aí a gente percebe que aqueles homens que tinham assim, não é? Que demonstravam aptidão para uma liderança em potencial, eles tomaram iniciativa. Eles deram uma sugestão. Olha, vamos ao Jordão, vamos cortar madeira, vamos ampliar o espaço. Ou seja, todo líder em potencial é uma pessoa proativa e que tem iniciativa. Impressionante isso, como a gente percebe que os líderes em potencial são homens de iniciativa. Bill Raibus coloca ainda uma outra marca de um líder em potencial, e é a última, quinta, rapidez mental. Todo líder em potencial tem mente ávida e curiosa. Mente ávida e curiosa. Então, se você é um pastor que está procurando encontrar na igreja naqueles que estão exercendo algum tipo de trabalho, líderes em potencial, preste atenção nessas marcas. Influência, caráter, inteligência social, proatividade e rapidez mental. Quanto ao nível de espiritualidade e maturidade, nem se discute. Isso é indispensável, isso é preponderante, isso é determinante, isso é fundamental. Só que esta é a primeira parte, é a parte da seleção. Depois que você seleciona, e o Bill Raios fez um exercício na sua igreja que eu achei bem interessante. Ele chamou os homens que com ele estavam na linha de frente, tipo assim, o seu conselho, não sei se tinha umas 20, 20 pastores líderes, levou para um lugar tipo Chácara, e lá eles fizeram um exercício legal. Ele, ele escreveu num flip-chart grande essas cinco marcas de um líder em potencial. E deixou do outro lado um flip-chart com uma folha em branco. E aí ele disse para os 20 pastores, vocês lembram de algum nome na igreja, de algum nome, de algum homem que tem estas marcas, ou pelo menos a maioria, e aí todos eles saíam do lugar e escrevendo o nome destas pessoas na igreja que tinha estas características, tinha essas marcas e ali naquele encontro eles descobriram que na igreja havia um exército de líderes em potencial que eles então é, muitos destes foram recrutados para esta segunda fase de investimento de treinamento. Não foi diferente com Jesus. Jesus então gastou, ou melhor, investiu sua vida naqueles três, três anos, treinando os seus líderes em potencial. Qual é a primeira lição que Jesus nos ensina? Quando leva os doze para o outro lado, entendendo que ele foi para o outro lado da, do mar da Galileia, por dois motivos. Primeiro, você lê nos evangelhos que eles não tinham tempo nem para comer, em função da demanda ministerial e Jesus queria ter um tempo de descanso com os doze. Segundo, porque Herodes matou o seu primo João Batista e emocionalmente Jesus queria dar assim uma respirada para se recuperar emocionalmente. Ele era 100% homem, mas era, 100% Deus, mas era 100% homem. Ele sentiu a morte de João Batista mas só que lá chegando, a multidão já estava lá, porque soube que para lá ele ia, então ele aborta esse tempo de descanso para investir, ensinando, curando, libertando aquela gente. E aí então, como Jesus, ele era intencional em tudo o que fazia, ele aproveitou esse tempo de ministração, esse tempo, Tempo de estar com aquela multidão, curando, libertando e pregando para ensinar os seus discípulos. Ele transformou aquele lugar ermo, junto com aquela multidão, numa grande sala de aula e um tempo de treinamento. E a primeira lição que a gente aprende com Jesus aqui, é que líder gera líder. Líder gera líder. Verso 3 diz: assentou-se ali com os seus discípulos. E geralmente esta era uma, era uma forma dos mestres ensinar os seus, assentar-se a fim de ensinar. Quando você lê Mateus 4,19, Jesus diz: vinde após mim. Mas em Mateus capítulo 11 você ouve vinde a mim, em Mateus 11 ele diz, vinde a mim, é uma chamada para a salvação, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas em Mateus 4 ele diz, vinde após mim, agora não é vinde a mim, mas é vinde após mim, Esta é uma chamada para o discipulado, uma chamada para o treinamento, João Maxo diz algo interessante, para somar, lidere subordinados. Para multiplicar, lidere líderes. Para somar, lidere subordinados. Mas para multiplicar, lidere líderes. Jesus estava treinando os seus liderados, pensando nos líderes que eles seriam no futuro. Aquele lugar deserto tinha se tornado em uma grande sala de aula de liderança. Preste atenção que um grande líder disse para o Bill Raibos, eu invisto 30% do tempo do exercício da minha liderança treinando homens. Eu invisto 30% do tempo da minha liderança treinando homens. Vou repetir o que John Maxwell disse. Se você quer apenas somar, continue liderando os subordinados, a multidão. Agora, se você quer multiplicar, lidere líderes. O Douglas, meu filho... Ele me apresentou o livro Formadores de Heróis. E eu confesso que eu nunca tinha lido um livro tão revolucionário quanto este, quando se trata de formar líderes, formar heróis. Porque, para mim, o grande segredo não é eu ser um herói, é eu ser um formador de heróis. É exatamente o que a gente percebe e vê Jesus fazendo. A grande preocupação de Jesus não foi ser um herói, mas, sobretudo, formar heróis. E ele o faz com tamanha habilidade e destreza que 12 homens foram suficientes para provocar uma revolução que chegou até nós. Segundo lugar, líder é um solucionador de problemas. Se não veja, quantas pessoas havia naquele lugar? Aproximadamente 15 mil. 5 mil contando com homens, contando com, é, com, a, com as mulheres e crianças. 5 mil homens contando com mulheres e crianças. Vamos supor, 15 mil pessoas. Quando os discípulos perceberam que a tarde chegou e agora homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, famintos, começou a haver um, um ruído estranho na multidão e eles ficaram preocupados e eles pensaram, não é melhor a gente despedir esta multidão para que cada um dê o seu jeito por aí. Olha aqui o que eles disseram, Mateus 14, 15. O lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Há um problema maior do que a nossa capacidade de resolver, Jesus. Não seria melhor a gente... Se safar disso, não seria melhor a gente não assumir essa responsabilidade de resolver um problema que, para eles, estava para além da capacidade de solucionar? Jesus disse não. Não. Líder não foge do problema. Líder não, não corre de situações semelhantes a essa. Jesus dá para eles uma missão interessante. Liderança é para aqueles que não fogem de problemas parecidos com esse. Jesus disse, não, vocês vão dar de comer a essa gente. Líder nunca foge do problema escolhendo um caminho mais fácil. Líder nunca olha para o problema e diz, não tenho nada a ver com isso, não tenho, não, não, não, não, líder não faz isso. Tudo que Deus faz é a solução para um problema, inclusive ele me chamou pensando nisso. A liderança existe para que através dessa liderança problemas sejam resolvidos. Toda pessoa que Deus criou é a solução para um problema. Liderar é resolver problemas. Vou repetir. Liderar é resolver problemas. Gosto do que escreveu o Mike Murdock. Ele diz assim, ó, o teu salário será sempre proporcional ao tamanho do problema que você escolheu para resolver. O teu salário será sempre proporcional ao problema que você escolheu para resolver. Olha o problema que Jesus escolheu. Dar de comer para 15 mil pessoas em um lugar deserto. Qual é o salário de um médico é, cirurgião cardíaco? Qual é o salário de um... De um Advogado criminalista. Qual é o salário de um piloto de avião? Qual é o salário de um mecânico de avião? O teu salário sempre vai ser proporcional ao problema que você escolheu para resolver. Muitos querem, como Davi, governar. Quantos estão dispostos? a derrubar um gigante como Golias. Presta atenção, quem quer governar como Davi, precisa estar pronto para matar um gigante como Golias. Por trás de um grande problema, pode estar a sua promoção, basta você olhar para José. Por trás de um grande problema, Pode estar a sua promoção. Foi o que aconteceu com José resolvendo um problema para Faraó. As pessoas, as pessoas querem seguir um líder que não foge dos problemas, mas que sejam solucionadores de problemas. Ninguém quer seguir um líder que vive dizendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém quer seguir um líder que despede a multidão para não buscar em Deus uma solução para este problema. Escute: líderes excepcionais sempre se distinguem pelo método que usam para resolver um problema, basta você ver. Eliseu e Naamã. Que método foi usado para resolver aquele problema de Naamã? Basta você olhar para Eliseu e a viúva do discípulo. Como é que ele resolve aquele problema da viúva? E basta você olhar para Jesus. Qual era o método que Jesus usava para resolver problemas? Olha aqui e veja que método ele usa. Cinco pães e dois peixes. E o milagre da multiplicação, repito, líderes excepcionais sempre se distinguem pelo método que usam para resolver problemas. Você não será lembrado pelos problemas que você criou. Você vai ser sempre lembrado pela solução para os problemas que você deu. Pela solução que você deu para os problemas que se apresentou diante de você. Eu não estou falando aqui de um problema que Jesus criou, eu estou falando aqui de um problema que Jesus resolveu. Você sempre será lembrado, ou pelos problemas que criou, desculpem, ou pelos problemas que resolveu. O problema que você resolve para os outros, determinará o problema que Deus resolverá para você. A bênção do Senhor será sempre proporcional aos problemas que você escolheu para resolver. A terceira lição que nós aprendemos com Jesus, primeira, líder gera, treina, capacita líder. Segundo, líder é um solucionador de problemas, não foge dos problemas. E terceiro, a liderança é uma questão de visão. Isso parece ser simples, mas não é. A liderança é uma questão de visão. Preste atenção que Jesus pergunta para os discípulos, aonde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente? E por que, que ele perguntou? Sendo que ele já sabia qual seria a resposta. E o texto diz que ele bem sabia o que iria fazer. É impressionante que quando ele pergunta, e professores perguntam, mestres perguntam, treinadores ensinam perguntando. Quando ele pergunta, Felipe, então, dá uma resposta lógica e pessimista. Porque ele diz assim... Não bastariam 200 dias de trabalho para comprar pão, para dar de comer para toda essa gente, para cada um ter um pedaço? A André dá uma outra resposta, também muito lógica e pessimista. Tem aqui um rapaz com cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Sabe por quê? Aonde houver peixe, pessimismo, exagerado aí a falta de visão aonde houver pessimismo, exagerado aí está faltando visão o que Jesus enxergou que Felipe e André não enxergaram Jesus não enxergou cinco pães e dois peixes Jesus enxergou o milagre da multiplicação Jesus não enxergou cinco pães e dois peixes. Ele já via a multidão sendo alimentada a partir de uma intervenção sobrenatural. Líder enxerga o que a maioria não consegue ver. Presta atenção. Líder enxerga o que os liderados nem sempre conseguem enxergar, conseguem ver. Jesus não enxergou os cinco pães e os dois peixes. Ele enxergou o que estava para além dos cinco pães e dois peixes. Por isso que eu afirmo que liderança é uma questão de visão. Sem visão, não há liderança. Porque é exatamente a visão que lidera o líder. Eu me lembro que quando eu fui comprar a casa onde eu moro, inclusive o Luciano Subirá já esteve lá na minha casa, e quando eu fui comprar a casa onde eu moro, eu, chegando lá, vi um... Não era uma casa, era um casebre. Parece que os demônios da miséria alugaram aquela casa. Tudo quebrado, tudo destruído, tudo embolorado. E ninguém queria comprar aquela casa. Apesar de estar num condomínio, apesar de o terreno ter 3 mil metros de área, tinha aquele, aquele barracão em cima desse terreno e a, a grama assim, toda queimada, destruída. E as pessoas que iam ver aquela casa: disse, não, não, não, não, não, não, não, não, não quero o um negócio aqui, não, e embora. Quando eu cheguei para ver aquela casa, eu não vi as coisas como estavam. Eu vi como podiam ficar. Isso é visão. O líder não vê as coisas como elas estão. o líder vê as coisas como elas podem ficar. Presta atenção. Por isso que eu afirmo que, sem medo de errar. Que liderança depende da visão do líder. Felipe estava sendo treinado, ainda não conseguia ver como líder. André estava sendo treinado, ainda não conseguia ver como líder. E o que Jesus está fazendo aqui é treinando e mostrando para ele que o líder... Não vê as coisas como elas estão. Ele sempre enxerga as coisas como elas podem ficar. Líder é aquele que vê o que a maioria não consegue enxergar. Por isso as pessoas o seguem. Por isso as pessoas o seguem. Elias diz para o moço, enquanto eu oro, vai lá, olha para o céu. E tenta enxergar alguma coisa que, que nos diga o que vai acontecer daqui a pouco. O moço vai uma vez, duas vezes, três vezes, até que de repente ele volta e diz. Profeta, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é o que o liderado enxergou. Isso é o que aquele moço enxergou. Elias. Diante desta nuvem do tamanho da mão de um homem, enxergou uma tempestade chegando. Enxergou muita chuva chegando. Isso é liderança. Liderança é. é líder enxerga além. Líder enxerga para além. Jesus estava ensinando esse princípio para os seus liderados. A resposta de Filipe diante do desafio que Jesus lhe apresentou revelou que ele precisava de visão. A forma como respondemos aos desafios que Deus coloca diante da nossa liderança revela muito do nosso caráter, a profundidade do nosso compromisso e o tamanho da nossa visão. Quando falta visão, falta direção e ninguém gosta de seguir um líder que não sabe para onde está indo por falta de visão. Qual é a quarta lição que Jesus nos ensina? A quarta lição que Jesus nos ensina sobre liderança nessa experiência da multiplicação dos pães é que líder sabe que não há sucesso efetivo sem a prática do princípio da ordem. Líder sabe que não há sucesso efetivo sem a prática do princípio da ordem. No verso 10 lemos, fazei o povo assentar-se, fazei o povo assentar-se. Ele deu uma ordem aos liderados, ele estava dizendo, não faço milagre em meio à desordem, a anarquia, a bagunça O que Jesus estava ensinando É o que está escrito lá na nossa bandeira brasileira Ordem e progresso Antes que eu intervenha Antes que eu traga a solução Antes que eu resolva o problema Vamos colocar em ordem o que está fora de ordem Vamos colocar em ordem o que está anarquizado abenço... Bagunçado e num outro evangelho você lê que colocaram em ordem a multidão em grupos de 100, 150, 50, 100, e 50. Tem muita gente querendo ser bem sucedida sem praticar o princípio da organização. E isso serve para muitas áreas do exercício da liderança. Eu não acredito em sucesso efetivo, preste atenção, eu não acredito em sucesso efetivo e sustentável, onde não há ordem, organização. Isso nos fala de planejamento. Isso nos fala de compromisso com prioridade. Isso nos fala de compromisso com a excelência. Aonde não há organização, aonde não há ordem, não há comprometimento com a excelência, não há planejamento, não há compromisso com prioridade. E eis a razão porque muitos líderes não conseguem che chegar aonde Deus quer que eles cheguem. Muitos líderes não conseguem uma... Ter uma liderança bem sucedida, bem sucedida, efetiva, sustentável. Porque eles querem crescer, querem avançar, querem progredir, mas não querem se organizar. 1 Coríntios 10, verso 1, 4 e 5. A gente percebe esse comprometimento com a excelência do apóstolo Paulo. E quando a gente lê sobre a rainha de Sabá, esse texto é muito interessante A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão E foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão E viu o palácio que ele havia construído Aí quando ela chega lá, ela viu a comida que era servida na mesa dele Viu os apartamentos dos seus altos funcionários A or... A organização do pessoal que trabalhava no palácio Os uniformes que eles usavam via os empregados que o serviam nas festas E os sacrifícios que ele oferecia no templo Isso tudo a deixou de boca aberta E muito admirada Ou seja, organização e sabedoria São coisas que andam juntas Aonde houver esse espírito Espírito de sabedoria e inteligência Vai haver organização E aonde houver organização Vai haver sempre a marca da excelência Quem não coloca excelência em tudo o que faz Nunca experimentará progresso, crescimento, multiplicação e sucesso Segundo Deus Algumas áreas que precisamos colocar em ordem A vida conjugal e a família Preste atenção, essa é uma área crucial, fundamental, essencial, colocar em ordem o casamento e a família. Segundo, colocar em ordem as finanças. Eu me lembro do milagre de multiplicação, quando o profeta dá uma instrução à viúva, a viúva faz o que ele é isso o que ele disse para ser feito, ela enche a casa de vasilhas vazias, e a partir daquela única vasilha com azeite, ela enche todas as outras, e quando todas as outras estavam cheias, ela volta ao profeta como alguém que volta, um mentor, para receber uma segunda instrução sobre o que fazer com o recurso que está lá em casa, resultado de um milagre, de uma provisão divina, o que, que eu faço com tudo isso? E ele diz assim para ela, Número um, vende o azeite. Número dois, paga a tua dívida. Número três, administra bem o que sobrou para que você viva, é, é, viva com isso o resto da sua vida. Então, vende, paga a sua dívida e aí você administra bem para viver com o resto, certo? Aí você vai viver com o que sobrou como resultado do milagre. Percebe o espírito de organização aí? Guarde isso com você, não há bênção sobre uma vida que não se preocupa em pôr em ordem o que está bagunçado, anarquizado, fora do lugar. E aí então, primeiro, coloque em ordem seu casamento e sua família, coloque em ordem suas finanças, coloque em ordem sua vida moral, coloque em ordem a sua vida moral. Coloque em ordem na igreja o que precisa ser colocado em ordem. E isso pode ter a ver também com a própria vida espiritual. Santificai-vos. Porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Deus não valida uma liderança que não se preocupa com o princípio da ordem em todas as áreas. Em quinto lugar. A quinta lição que nós aprendemos com Jesus na experiência da multiplicação dos pães é que líder não centraliza tudo. Ele envolve a equipe no, na, no processo da solução do problema. Líder não centraliza tudo. Ele envolve a equipe no processo da solução. Jesus só fez aquilo que nenhum da equipe era capaz de fazer. Jesus só fez aquilo que nenhum da equipe era capaz de fazer. Ele não organizou o povo separando em grupos de 50 e 100. Isso era para os liderados em treinamento fazer, porque eles conseguiam fazer isso. Ele delegou para a equipe organizar a multidão. Ele não colocou o pão... Nas mãos da multidão. Ele deu para os discípulos distribuir. Eu multiplico. Vocês distribuem. Ou seja, líder não centraliza. Ele delega. E talvez aqui está a grande dificuldade de muitos pastores e de muitos líderes. A dificuldade de praticar a lei da delegação. Quem não sabe delegar, ainda não entendeu o que é liderança. Vou repetir. Quem não sabe delegar, ainda não entendeu o que é liderança. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Quando eu não delego, eu não permito que a minha equipe cresça. Quando eu não delego, eu não permito que os meus liderados em treinamento, porque são líderes em potencial, se desenvolva. Quanto maior o desafio, maior a necessidade de trabalhar em equipe. São 15 mil pessoas famintas. São 15 mil pessoas esperando para receber o seu pedaço. É necessário ter uma equipe para que a solução... Chegue até o último da fila. Jesus entendia muito bem esse princípio da delegação. Ele nunca quis fazer sozinho tudo o que precisava ser feito. Agora presta atenção. Só líderes seguros do seu chamado, da sua competência, da sua capacidade de liderança, sabem delegar. Uma boa delegação pode ser prejudicada por três fatores. Uma boa delegação pode ser prejudicada por três fatores. Número um, falta de conhecimento da equipe. Falta de conhecimento da equipe. Eu preciso conhecer aqueles que fazem parte da minha equipe, acreditar no potencial deles, delegar acreditando que eles vão fazer. Alguns vão fazer aquém do que eu faço. Outros vão fazer melhor do que eu faço. Eu gosto daquela ideia de que o líder alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna dispensável. Vou repetir. O líder alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna, eu diria, inútil. Ou seja, já não é mais necessário ele estar, porque mesmo ele não estando, os liderados aprenderam a fazer, talvez, quem sabe, até melhor do que ele. É o pastor que sai para uma viagem e quando ele volta ele fica sabendo que foi melhor do que quando ele está presente. Aí esse líder formou heróis. Esse líder formou heróis. Aqui para mim está a chave. Agora, para que isso aconteça, é necessário que a gente aprenda a delegar. Se você não delega, seus liderados não crescem, não avançam, não progridem, não prosperam. Eu fico olhando para o Luciano Subirá e, e, nesse aspecto, eu louvo a Deus pela sua vida, porque ele formou tão bem alguns dos seus heróis que hoje ele pode viajar cumprindo o seu ministério com o seu coração descansado, porque lá em Curitiba as coisas estão acontecendo, quem sabe, até melhor do que quando você estava lá. Sabe por quê? Este é o ápice da liderança, quando você pode ir embora consciente que para trás ficaram os heróis que você formou. Sabe por quê? Porque você delegou. Porque você acreditou. Porque você investiu. Presta atenção. Uma boa delegação pode ser prejudicada quando você não conhece sua equipe. Segundo, quando você conhece pouco do trabalho e suas características. Terceiro, quando você é uma pessoa ansiosa e desconfiada. Líder sem maestria emocional dificilmente vai delegar aos liderados porque ele é ansioso e desconfiado. Líderes que têm equilíbrio emocional, maestria emocional, autocontrole emocional e, sobretudo, confiam em Deus, no seu chamado e na competência dos seus liderados, eles delegam e descansam. Por que delegar? Primeiro, quando você delega, você fortalece a sua liderança. Terceiro, segundo... Quando você delega, você desenvolve o seu time de colaboradores, seu time de liderados que estão sendo preparados para liderar amanhã. Eu vou dar uma corrida. Número seis. A sexta lição que a gente aprende com Jesus, nessa experiência da multiplicação dos pães, é que líder não aceita nenhum tipo de desperdício. Vou repetir, líder não aceita nenhum tipo de desperdício. No verso 12 do capítulo 6, segundo João, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Dentro da cultura judaica, este é um princípio que está presente dentro de cada lar está presente, dentro de cada empresa está presente na administração de pouco dinheiro ou de bilhões de dólares. O judeu leva isso muito a sério. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aí vem a pergunta, por que o dinheiro na sua maior parte do planeta está nas mãos dos judeus. Quando você vai em Nova York e conversa com as pessoas que conhecem bem a, a Bolsa de Valores e os grandes investidores, são judeus. Preste atenção. Não há como nós prosperarmos em qualquer área na vida se nós não levarmos a sério esse princípio da cultura judaica. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Este é um princípio da educação financeira pessoal. Esse é um princípio para a gestão financeira da igreja. Este é um princípio para a administração do tempo. Seja administrando suas próprias finanças. Seja administrando as finanças da igreja. Seja administrando o seu tempo Este é um princípio que tem que estar presente Escute isso, por favor Nós estamos vivendo um tempo de crise global Por causa do Covid-19 Que provoca essa pandemia mundial É nesse tempo que a gente conhece quem está administrando bem ou quem durante muitos anos desperdiçou? É nesse tempo que a gente fica sabendo quais são os pastores que sempre foram bons gestores dos recursos da igreja ou desperdiçaram, ou não levaram tão a sério quanto Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Presta atenção. Uma das razões por que nós devemos administrar bem o dinheiro é porque eu sempre digo que o dinheiro é vida. Ô, Josué, isso é heresia. Não. Se eu trabalho numa empresa e eu deixo lá oito horas por dia da minha vida, que no final do mês é convertido em um salário, então significa que esse salário, esse dinheiro, está associado à vida que eu deixei na empresa. Então, eu deixei oito horas da minha vida por dia, que no final do mês se transformou em um salário. Então, de certa forma, esse recurso é vida. E eu não posso desperdiçar minha vida. Eu não posso brincar com aquilo que me custou tão caro. Agora, outra razão por que os pastores deveriam administrar o dinheiro da igreja com muito critério e responsabilidade é porque esse dinheiro também é um dinheiro que custou muito caro para alguém. Meu pai... Pastor Zico Gonçalves da Silva, que partiu para a eternidade com 51 anos de idade, vítima de um acidente de automóvel. Eu conheci gente íntegra, igual meu pai, mais do que ele, não conheci. Meu pai era um homem impressionante. Pensa num homem íntegro, sério, reto, justo, leal, transparente, verdadeiro e muito comprometido com Deus. Pastor de uma linda igreja na cidade onde eu moro. Eu tinha não muito mais do que 14 anos de idade, 15, e eu ia visitar a construção das congregações com ele. Ele gostava muito de construir igreja, da Assembleia de Deus, né? construir congregações e aí eu ia visitar me lembro um dia que eu cheguei numa congregação que estava sendo construída e meu pai sempre foi muito simples e ele chegou nessa construção e ele viu os pregos jogados pregos usados que tiraram com martelo de algumas tábuas estava jogado aí ele recolheu todos os pregos e colocou assim num lugar, não sei se numa caixinha, ele guardou os pregos. Mais na frente ele viu a areia espalhada, ele ajuntou aquela areia, juntou a areia, aí colocou tijolos assim, para não se espalhar de novo, e eu perguntei para ele, pai, por que tanta preocupação? Ele disse, Josué, guarde isso. Não são apenas pregos. Aqui está a oferta e o dízimo, que só Deus sabe o quanto custou para algumas viúvas, algumas pessoas simples da casa de Deus, aqui está, Josué, o suor de muita gente. Não é apenas areia. Aqui está o dízimo e a oferta que custou muito caro para algumas pessoas. Josué, não se brinca com isso. Eu nunca mais me esqueci. É por causa disto também que nós, pastores, precisamos lidar com os recursos da igreja com muito critério e responsabilidade. Como nós, pastores, estamos lidando com os recursos da igreja quando se trata de equipamento? Quantos desperdício, às vezes, a gente vê em algumas igrejas, quantos desperdício quanto a móveis, equipamentos, quanto a energia elétrica e outras coisas a mais. Eu penso que, como pastor que sou, eu preciso olhar para um texto como esse e aprender de tal forma que isso gere temor, res, muita responsabilidade em mim. O tempo. Presta atenção, o tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. Esses dias eu dei uma aula em uma mentoria sobre gestão de tempo. E é impressionante como muitos daqueles líderes saíram da mentoria dizendo... Eu não sabia que estava desperdiçando tanto tempo. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E por último, líder sabe que o segredo para sobrar é distribuir. Líder sabe que é distribuindo que sobra. Impressionante como Paulo encarnou este ensinamento e não era por acaso que ele dizia aos seus liderados, podem me copiar porque eu sou uma cópia de Jesus, pode me seguir porque radicalmente estou seguindo Jesus, pode me imitar porque em todo tempo eu estou procurando imitar Jesus. Paulo também entendeu isso. O princípio da generosidade no exercício da liderança e o princípio da liberalidade. Líder sabe que é distribuindo que sobra. Este é o princípio da liberalidade que deve marcar a liderança de um homem chamado por Deus. Minha esperança é que esta palavra possa abençoar sua vida e de alguma forma chamar sua atenção para princípios que quando praticados pode fazer com que a nossa liderança seja efetiva e sustentável, para que não sejamos apenas um herói, mas sejamos formadores de heróis como Jesus. E eu convido você para um tempo de oração agora. Pai, obrigado por esse tempo tão maravilhoso, onde aprendemos tantas verdades a partir desta experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus nos ensina que líder gera, treina líderes, Onde aprendemos que líder não foge dos problemas, mas sim é um solucionador de problemas. Até porque líderes na tua casa são homens chamados, que o Senhor os comissiona, o Senhor os envia, patrocina o seu chamado. E através destes manifesta o teu poder e a tua glória, como aconteceu no exercício da liderança de Jesus. Dá-nos esta consciência de que não é possível o Senhor manifestar a tua graça, glória e poder, quando não há preocupação com a prática do princípio da ordem. E que nós possamos também Acreditar naqueles que o Senhor nos deu para treinar, que eles são capazes e que haja em nós esta confiança neles para delegar a fim de que amanhã, como Jesus, nós tenhamos 12 pelo menos. Tão treinados e capacitados que vão fazer mais do que a gente. Pai, dá que nós sejamos... Não apenas um herói, mas formadores de heróis que vão amanhã glorificar o teu nome. E que nós não sejamos um teto para aqueles que estamos treinando, mas que nós sejamos uma plataforma de lançamento para que estes possam ir mais longe do que nós mesmos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a cada um que esteve comigo sendo ministrado através desta palavra, no nome de Jesus, amém, amém e amém.